Olá pessoal, voltamos, que a conexão tinha caído, então vou esperar o Daniel entrar, vou pedir a todos vocês que estão entrando aí que cliquem nessa setinha, setinha aqui à direita, que é uma setinha que você pode convidar seus amigos, amigas, né, que você acha que vão se beneficiar dessa live, é, a doutor Daniel, ele é especialista nisso, ele é hematologista e patologista clínico, com dois doutorados na área, e vai tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre o tema. Pronto. Então, entrou agora. Então vamos lá. O que eu estava falando era que, na verdade, assim à medida que a gente foi melhorando a qualidade dos estudos, a gente foi vendo que essa correlação ela existe, sim, mas ela é mais fraca do que a gente imaginava. né Então isso isso isso veio trazendo um pouquinho de uma desmist desmistificação da, da questão das heparinas, né? E acho que hoje a gente consegue indicar a heparina, na verdade, usar a heparina em momentos muito, muito, muito mais adequados, né? Acho que a gente é muito mais assertivo, né? Por mais que a heparina seja uma droga segura, é, a gente usar qualquer tipo de droga, gente, mesmo que ela seja muito segura, senão ela, se ela não vai trazer benefício, o risco ela está trazendo. Né? Então, acho que é importante a gente ter esse raciocínio, né? É, é, é, e não raciocinar ao contrário, né? Ah, se isso não está me fazendo mal, eu vou usar porque eu não sei se faz bem, mas mal eu sei que não está fazendo. E não é bem assim, né? Toda vez que a gente usa alguma droga, a gente está expondo o paciente a algum tipo de risco. Mas, de novo, as heparinas são drogas muito seguras, né? Então, elas, quando bem indicadas, elas são perfeitas, né? E, na verdade, elas só vão mudar o desfecho, né? O desfecho, seja acabar com o abortamento de repetição, seja conseguir chegar ao termo, seja não ter um parto uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, se ela for bem indicada. Senão, ela não vai mudar o desfecho. Né? Senão, não, não vai mudar o desfecho. Então, vamos lá para as primeiras perguntas. É, a primeira pergunta é o seguinte. Tive um aborto. Devo pesquisar trombofilia? E, sim ou não? E quais trombofilias Se eu investigar, quais eu devo investigar? Tá, então vamos lá. A resposta é não. Você né? sabe isso aí muito melhor do que eu, Kézia, mas... É em torno de 20% dos partos, né, da, das gestações, né, das primeiras gestações, elas vão terminar em aborto. Né? Então, a gente queria que isso fosse menos frequente, né, mas não, é muito frequente, uma perda está é, é, é, longe de ser raro. Né? E por que, que a gente não investiga com uma perda só? Né? É, toda vez que a gente faz um exame de sangue, a gente precisa de pensar que ele vai tentar responder, responder uma pergunta que a gente está fazendo. E, e para a gente poder fazer essa pergunta, a gente precisa de ter o que a gente chama de probabilidade clínica pré-teste. Quer dizer, eu tenho que ter um quadro clínico sugestivo, onde eu vou fazer um exame de sangue e ele vai confirmar aquela ideia minha. Toda vez que eu faço um exame sem ter uma, uma, um quadro clínico sugestivo, né, sem ter uma avaliação clínica pré-teste boa, eu tenho uma chance muito grande desse exame, mesmo que ele venha positivo, que ele não tenha relação com aquilo que aconteceu. Então eu vou dar um exemplo do aborto de primeiro trimestre e alguma trombofilia congênita. Tá? É, o fator 5 de Leiden, que é, que é a trombofilia congênita mais comum, ela está presente na população nossa de Belo Horizonte, tá? esse estudo é um estudo que a gente fez em Belo Horizonte, em torno de 4 a 5%. Então 4 a 5 de cada 100 mulheres vão ter fator 5 de Leiden presente. Tá? Se o aborto acontece em 20% da, né, das primeiras gestações, uma um em cada cinco vai terminar em aborto, uma hora isso vai coincidir. Uma hora a gente vai ter uma mulher que tem um aborto e que na hora que ela faz a pesquisa do LINE, ela vai ter o LINE presente e não necessariamente isso tem uma relação de causalidade. Tá? Então, a necessidade da gente esperar aí né, o abortamento de repetição, eu sei que tem uma briga, né, se são dois ou se são três, mas a, a, a necessidade da gente esperar o abortamento de repetição é que esse quadro clínico, né, essa avaliação clínica pré-teste, ela fica mais forte e aí o exame vai te responder com mais certeza se aquilo ali, se, se isso tem uma relação de causa e efeito. E lembrando que nesse primeiro trimestre só importa a síndrome do anticorpo né? as tromofilias congentas, elas não importam, elas não causam perda de primeiro trimestre, se a gente usar heparina, a gente não muda o desfecho, não melhora a chance. né? Então perda de primeiro trimestre de repetição é igual, cardilipina e GGGM, anticoagulante lúpico e antibeta-2-glicoproteína-1 GGGM, e só. Né? Só isso que vai fazer diferença na nossa conduta. Então, doutor Daniel, se eu tive três abortos com oito semanas... Uhum. Vamos eu... estudar SAF, um eu... exclusivamente. É, fator 5 de Leiden, isso não é a causa? Não é a causa. Então, então, se eu tenho três abortos de oito semanas, a única coisa que eu devo pesquisar... São as trombofilias adquiridas, não deve pesquisar as congênitas? Não deve pesquisar as congênitas. Não, não existe relação de causalidade, né? e mais importante, a gente tem estudo, e aí a gente tem esses estudos de boa qualidade, os randomizados, mostrando o seguinte, se você tem mulheres com perda de primeiro trimestre, com o fator de Leiden, por exemplo, uma trombofilia congênita, eu separo elas em grupo, heparina versus nada. A chance do sucesso é igual nos dois grupos. Então, além do questionamento se existe uma relação de causalidade entre Leiden e abortamento de repetição de primeiro trimestre, a gente já viu que tratar ou não tratar não muda o desfecho, não aumenta a chance da gente chegar no termo. Então, é, eu não sei se causa e o tratamento que eu ofereço não muda o meu desfecho, então não faz sentido nenhum eu fazer nenhum tipo de pesquisa nesse, né, nessa mulher das trombofilias congênitas, né? as adquiridas sim, especialmente a síndrome de fosfolipídica. Uhum. Daniel, eu, eu vou pedir para você responder nas perguntas que estão aqui. Ok, então vamos lá. É, e aí eu vou chamar a enfermeira para ficar aqui com você enquanto eu vou ali olhar a paciente, tá? Seu quarto vai acontecer? Então ah. vamos lá. Tem uma aqui ó. Uma amiga teve três abortos espontâneos com pouco mais de três meses de gestação. Bom, se ela se ela tem mais de 12 semanas de gestação, isso muda um pouco, tá gente? Porque aí a gente passa a ter abortamento tardio. E nos abortamentos tardios é, vale a pena a gente fazer a pesquisa das tromofilias mesmo as tromofilias congênitas. Eu só acho que é importante é, a gente lembrar que muitas vezes é, a gente vai ter, vai fazer a curetagem ou vai ter o sangramento depois de 12 semanas. Mas quando a gente vai olhar até onde o fetinho desenvolveu, a gente vai ver que aquele fetinho parou com 7 semanas, com 8 semanas. Então na verdade apesar do abortamento ter sido lá na frente... A parada de crescimento, ela, ela aconteceu antes. Então, se ela aconteceu antes, faz, faz, não faz sentido estudar as trombofilias congênitas. Então, acho que é importante a gente ter isso. E outra coisa importante, gente, é, é, é super importante a gente ter segurança que não existe nenhuma outra causa para aquele abortamento, tá? Então, imagina, se eu estou tendo abortamento de repetição, mas, eu, mas existe uma cromossomopatia, existe um defeito genético no, no nenenzinho ali, eu não tenho que estudar trombofilia. Eu sei qual é a causa daquela perda que está acontecendo ali, e aquela causa é a má formação congênita, né? Então, tá, não, não existe a necessidade da gente fazer essa pesquisa das trombofilias, tá? Ah, tem uma outra pergunta aqui, como é realizado o diagnóstico de trombofilia? Quais aspectos clínicos são indicativos? Tá, então vamos lá, né? É, a palavra trombofilia, né? Trombo de trombose, filia, amigo do, né? Isso vem do latim, se eu não estou enganado, e isso significa que são pessoas que, por algum motivo, adquirido ou congênito, elas têm um desequilíbrio nas proteínas da coagulação. Então, ou elas têm mais proteínas a favor da coagulação, ou menos proteína contra, que faz com que elas tenham uma tendência maior a formar coágulo. O quadro clínico mais comum das trombofilias, né, então quer dizer, que horas que a gente vai pensar em alguma trombofilia, são as tromboses. Né. O que, que são as tromboses? São coágulos que formam é, no, momento, no momento errado, e no local errado, né. A gente tem que formar coágulo quando a gente tem alguma lesão de, de endotélio, né, a paredinha da veia, da veia tá lesada, mas quando a gente tem um vaso íntegro, a gente não tem que formar coágulo dentro daquele vaso, né. Então, quando a gente forma um coágulo num vaso saudável e ele obstrui, a gente tem uma trombose. E a gente vai ter manifestação, né, os sinais e sintomas da trombose, eles vão depender de onde essa trombose acontece, de onde essa veia é obstruída. Tá? A, a, a, a, o local mais comum, disparado, né, 65% a 70% das, das tromboses elas vão acontecer nas pernas, né, nos membros inferiores, 30% a 25% nos pulmões, e os outros 5% que restaram, Sei venoso cerebral, veia porta, veia esplênica, membro superior, veia central da retina, veias hepáticas. Aí a gente pode ter trombose em veias ovarianas, literalmente veias ilíacas, em qualquer parte do corpo. Né? Mas isso, isso é a raridade. Então, o aspecto clínico né, que indica é, se você tem um paciente jovem que faz uma trombose não provocada, né, quer dizer, não foi depois de uma cirurgia, não foi depois de uma gravidez, não foi em uso anticoncepcional... É, existe uma chance boa dela ter esse desequilíbrio na coagulação entre os por, pró e anticoagulantes e ser portadora de trombofilia as complicações gestacionais né, elas entram com muito menos força, né? e quando a gente fala de complicações gestacional, a gente está pensando em descolamento prematuro de placenta, abortamento de repetição de primeiro trimestre crescimento intraútero restrito e as doenças hipertensivas né, específicas da gravidez que são as doenças vasculoplacentárias que a gente chama tá a Nanda aqui em cima está perguntando, embolia pulmonar sem causa definida, é, se na gravidez ela precisa de usar clexane. É, vamos lá. É, toda gestante, gente, se a gente compara a gestante com ela mesmo não gestante, ela tem um risco de trombose que é de 3 a 4 vezes maior. Tá? E vocês vão falar, nossa, mas 3 a 4 vezes é muito. Não, não é muito. A gente tem que pensar o seguinte, isso é um risco, aumento do risco relativo. Se eu pegar a incidência de trombose em mulher jovem, isso vai ser de uma mulher para cada 100 mil mulheres por, durante, durante um ano. Né? Vai ser um evento para cada 100 mil mulheres que são acompanhadas durante um ano. Então, quando a gente aumenta em três vezes isso, a gente sai de uma para três, quatro mulheres. Então, a gente continua tendo um risco absoluto muito pequenininho. Tá? Mas, de qualquer forma, se a gente tem um evento tromembólico e a gente vai ser exposto a um, a um novo período, onde, sabidamente, a gente tem um aumento de risco. Então, eu tive uma trombose, sei lá, por causa de que ela traz, e engravidei agora. A gestação aumenta a incidência de trombose. Então, nessa hora onde existe um aumento, eu necessariamente preciso de proteger essa mulher. Então, a grande maioria das mulheres que tiveram um evento trombórico prévio, que vão engravidar, elas merecem usar é, heparina nessa gestação, durante a gestação inteira. Quando isso não é verdade quando essa trombose nessa mulher aconteceu num pós-operatório. Então ela teve uma causa muito importante para ela fazer aquela trombose, então durante a gestação é pouco provável que ela precise de heparina. Claro que isso depende de uma avaliação, depende do que ficou de sequela, depende se tem trombofria ou não, eu estou falando de uma forma geral, tá? Mas de uma forma geral, a maioria das mulheres que tiveram já um evento e quando vão engravidar, elas vão precisar de doses profiláticas, né? Não são doses terapêuticas, na maioria das vezes na próxima gestação. Eu tô rodando as perguntas aqui, tá? estou descendo e respondendo aqui. <risos> tá, te ajudar aqui fazendo a leitura das perguntas, tá? Aqui, ó. Parei numa aqui agora. Eu, eu não sei se eu tô na ordem não, tá? Eu fui meio, meio doido aqui, ó. Então tem aqui uma aqui, ó, da Paloma. É, em 2020 fui diagnosticado com o TEP. Fiz uso da Rivaroxabana, Sabana, né? É, diminuiu, mas não acabou com os trombos. Diante disso, o hematologista pediu um exame que, que confirmou a SAF, síndrome, síndrome de cor contifasso lipídico. Estava em UGMarevan ah. quando. Descobri. É, parou aqui para mim. É, não é tem mais, mas. Parou para você aí também? Ah, é da Paloma essa pergunta? Isso. Aí estava embaixo... em UGMarevan ah, quando? Com. É... Com gestação, você leu essa parte? uso de? É, não, na gestação não. Parou, não, então... parou pra mim que eu estava em uso de quando eu descobri que estou grava, deve ser, né? É, pode ser. Tá, vamos lá. É, alguns cuidados que a gente tem que ter aqui. Primeiro, é que não necessariamente né, há, os, os coágulos vão desaparecer. Né? 70% das vezes que a gente tem uma trombose na perna, fica com alguma sequela. A embolia pulmonar é menos frequente a quantidade de vezes que a gente fica com sequela no pulmão, porque o pulmão, é, a, o fluxo na artéria pulmonar, ele é muito mais forte, então existe uma tendência maior a gente não ficar com nenhuma sequela. Tá? Mas a presença de sequela não é isso que indica que eu vou estudar trombofilia sim ou não, e não é isso que faz, que baliza, não é isso sozinho que baliza a suspensão no, no, do anticoagulante. E aí a gente tem um perigo aqui, porque o, clex, a, a, a, o xarelto, né, a rivaroxabana, que é a droga, ela pode positivar o exame da síndrome do anticoagulante lipídico, especialmente o anticoagulante lúpico. Então pode ser que esse exame alterado para SAF seja simplesmente uma interferência do medicamento e que ela não tenha SAF. Tá? Então acho que é importante isso. E se ela descobriu que ela estava grávida durante o uso da var, da, do Marevan, né, da varfarina, que a gente, se ela estava usando doses terapêuticas durante a, a antes de engravidar e engravidou, a gente precisa de trocar isso sim para heparina em doses terapêuticas, né? Para enoxaparina ou heparina de baixo peso em doses terapêuticas. É, ela não tem. Pro... Ah, o... Pode falar. Heparina 40 e a S de 100 é o suficiente? A mesma mesma pergunta. É, no... Se ela estava usando doses terapêuticas, normalmente não, tá? Se ela, tava, se ela vinha anticoagulada, ela precisa de usar a dose plena de heparina. E a dose plena de heparina é 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. Né? Então, se ela pesa 60 quilos, seria 60 de 12 em 12. 80, 80 de 12 em 12. A dose de 40 é uma dose profilática. Tá? Hum. Mas pode ser que ela nem precisasse de estar anticoagulada. Né? E se ela não precisasse de estar anticoagulada, talvez ela não tenha SARF. Talvez esse SARF seja em decorrência da de Sabana e não seja alteração de exame. Então, pode ser que o 40% seja suficiente para ela. A gente teria que ver o caso todo. Entendi. Tá? É, embaixo, a Gilmara falou que também quer saber sobre a vacina do Covid e trombofilia. Não sei se você já falou sobre, que eu cheguei não. agora. Não, falei não. Bom, gente, é, esse assunto é um assunto super polêmico, né? Assim, é, E é um assunto que a gente está aprendendo. Né? A gente está aprendendo sobre Covid ainda, a gente está aprendendo sobre vacina. Mas eu, uma coisa eu posso garantir para vocês. É... É muito mais arriscado a gente não vacinar, ter Covid, e em decorrência da Covid a gente ter uma trombose, tá? Os pacientes que internam com Covid, 10% deles vão ter trombose, os pacientes que internam no CTI, 30% deles vão ter trombose, tá? Se existe alguma correlação de trombose com a vacina, eu, eu juro de pé junto, a, assim, que é muito menor o risco do que isso que eu tô falando. Então, não vacinar... Traz para a gente um risco de ter a doença e ter trombose por causa da doença muito maior do que, do que tomar a vacina, tá? A gente não sabe ainda, né, e eu acho muito pouco provável que exista uma relação direta entre a vacina e a trombose, é, quando eu penso na fisiologia ou na fisiopatologia, né? Por que, que Covid dá trombose? Porque Covid é uma doença inflamatória. As pessoas ficam muito inflamadas e inflamação ativa a coagulação, tá? A vacina, a vacina dá a gente uma reaçãozinha vagabunda, o braço fica doendo, você tem um pouquinho de febre. Então existe um pouquinho de resposta inflamatória, sim, mas é muito pequeno. Né? E se a gente comparar a carga viral que a gente tem na vacina, a carga de RNA que a gente tem numa vacina, versus a carga de vírus que a gente tem numa doença, isso é incomparável. Né? Então a gente não deve tomar, deixar de tomar a vacina porque já teve trombose no passado, a gente não deve deixar de tomar a vacina porque a gente tem trombofilia, de jeito nenhum, pelo contrário, quando a gente não vacina a gente está exposto a um risco de COVID e trombose secundária COVID muito maior do que essa hipótese de que a vacina causa trombose. Tá? Eu, tenho, eu trabalho com coagulação o dia inteirinho, praticamente todos os meus pacientes que já tiveram trombose vacinaram, a gente não teve nenhum paciente que recorreu de trombose pós-vacinação. Agora, eu tenho vários pacientes que chegaram no consultório com trombose, e que tinham vacinado no último mês, ou que tinham vacinado nos últimos três meses, tá? E aí, eu vou voltar naquela história de causa e efeito, né? Se a gente sabe que a incidência de trombose no mundo é um para cada 10 mil pacientes por ano, com certeza absoluta, se a gente está vacinando milhares de pessoas, vai, vai ter gente que teria trombose, independente de ter tomado a vacina sim ou não, mas a vacina vai ter acontecido ali antes e a gente vai estar tá culpando a, va a vacina, pela trombose que a gente está tendo e que a gente teria de qualquer forma. Então a gente falar de causalidade da vacina, da vacina como causa da trombose, é extremamente complicado, muito complicado. Tá? Então não deixe de vacinar, pelo amor de Deus. Todo mundo vacinando, gente. Oh. É, tem um comentário aqui, não é uma pergunta, né? que ela fala, eu fui uma dessas, perdas de 24 semanas no dia da segunda dose e estou fazendo exames para trombofilia perda é... a estacional? Deve ser, né? Uhum, 24 semanas, ela falou. É, a Paloma concluiu embaixo, que era isso mesmo que ela tava falando, descobri a gestação e fiquei, né, o uso das medicações que a gente tinha citado acima. A Aline falando, eu tive uma perda na sequência da segunda dose, porém ainda estava com oito semanas e sempre fica a dúvida. É, ela, ela, ela assim, não tem jeito da gente não ter essa dúvida, gente, assim, é isso que... É um problema, realmente, né? Mas também é estranho, né? Assim, é, a gente está vivendo uma situação onde... Hoje eu estava conversando com uma paciente minha que, que morre de medo da vacina, sabe? E aí eu falei com ela, gente, não existe nenhuma vacina no mundo que foi utilizada é, na, na quantidade de gente que a gente está vendo, né? Então nós estamos tendo a chance de, de, de ver em bilhões de pessoas né, o que, que a vacina causa, né? E a gente viu o tanto que foi importante a vacina na, na contenção da pandemia, isso é sem dúvida nenhuma visível, né? A gente chegou a ter 40% das pessoas que faziam Covid, 50% das pessoas que faziam teste vinham com Covid positivo, hoje a gente tem 2%, 2% das pessoas que fazem teste só que estão positivas. Então, assim, a gente está vendo o tanto que isso mudou. E se a gente tivesse algum efeito colateral muito importante e muito frequente da vacina, isso já tinha explodido, né? Tem bilhões de pessoas vacinadas, tá? Então, essa história de ficar dúvida fica assim. Acho que não tem como a gente não, não afirmar de pé junto, mas isso é para qualquer vacina. Vacina de gripe causa de Guillain-Barré, que é uma, uma doença gravíssima, né? Vacina de gripe faz plaquete induzida pela, pela, pela tipo penia induzida pela... Tipo plaquete induzida pela par igual a gente viu com alguns pacientes com a AstraZeneca. Então... O que a gente está vendo são complicações que acontecem com qualquer vacina, mas numa escala um pouco maior, porque tem bilhões de pessoas sendo vacinadas. Né? Então, é, eu, eu realmente é, assim, sou comp completamente favorável ao uso da vacina e, e a relação de, de risco-benefício é completamente a favor de vacinar. Né? A gente vai ter problemas, sim, a gente vai ter desfecho ruim sim, mas é, é muito, muito mais raro do que as complicações da Covid. Certo. É, Natácia, eu não vi sua pergunta, não sei se o doutor Daniel respondeu, mas pode mandar de novo se você quiser, tá? Que Ela tá falando aqui que caiu para ela, ela não viu se respondeu a pergunta dela. É, tem uma pessoa aqui, apartamento 102, Lena Pfizer, me enviou a bula falando que não recomenda para gestante, tirou toda a responsabilidade. É, mas, mas isso, isso, isso é natural, gente, né? Ah, o estudo e grávida é um bicho danado, né, assim, ninguém faz estudo randomizado em grávida, ninguém, a, nunca é a população de escolha, né, então isso é real, né, a, a, a, a, os estudos foram feitos em mulheres não grávidas, em pessoas não grávidas, né, isso, isso sim é sempre assim, e a mesma coisa com criança, é extremamente difícil a gente fazer um estudo em criança, então a, a farmacêutica, ela, se ela não tem isso estudado, se ela não sabe o que acontece, se ela não fez um estudo de fase 3, né, 1, um, 2 e 3, ela, ela não vai recomendar, né? sem dúvida nenhuma. É, hum. Isso é real. Tem uma pergunta aqui da Natácia, como conduzir parto? Em qual sentido? Né? Com trombofilia, eu não sei qual sentido. É, dela. É, talvez ela esteja perguntando uma, uma coisa que é super, um medo muito comum que eu vejo, isso no consultório toda hora, né? É, ela fala para mim assim, ó, eu tô tomando um anticoagulante, como é que eu vou fazer uma cesariana? Como é que eu vou ter um parto normal? Como é que eu vou tomar uma dural, uma raque, né? Então isso é um medo real, é, e, mas fácil, né? Assim, tem 25 anos que eu faço isso, né? É, é, na verdade, e, e, a, e a gente começa a ver, é, tem vários obstetras acostumados a fazerem isso já, né? A heparina é uma droga que ela tem é, antídoto, então se eu precisar de fazer uma cirurgia daqui a 15 minutos, 15 minutos depois de eu ter tomado a heparina, eu consigo converter o efeito dela e fazer a cirurgia, e fazer a pele dural, a cirurgia, ou induzir o parto, ou o que quer que seja. Então eu consigo fazer com que ela volte para a coagulação normal naquele período que eu preciso. E aí a minha preocupação inverte, né? Eu vou ter que passar a pensar quando eu vou começar a heparina de novo, especialmente se aquela mulher já teve uma trombose, para proteger ela no pós-parto, que é um período de risco para a trombose. Tá? E o que, que eu tenho feito, né, é assim, eu deixo com as pacientes com 30, 30 e poucos semanas, uma, uma, um, mais uma, uma eu falo que é uma receita de bolo. Né? Se ela chegar com um relatório num hospital que nunca na vida converteu o efeito da heparina, vai saber que horas que ela tem que usar o antídoto, que dose que ela tem que usar o antídoto, em que momento ela pode fazer a pele dural, que momento ela pode fazer a cirurgia, em que momento a gente vai reiniciar a heparina. Então, apesar do parto ser um estresse, é, para as mulheres, eu entendo, e é mesmo uma, é uma insegurança, a gente tem hoje muita tranquilidade em fazer, a gente chama de ponte, né, essa ponte pré-parto aí, né, esse preparo para o parto, e as complicações são raríssimas, gente, raríssimas, né, assim, se a gente faz tudo bonitinho, rarissimamente a gente ou vai sangrar porque estava anticoagulado, ou vai recorrer da trombose porque a gente esperou tempo demais para reiniciar a anticoagulação. Tá? Então, é um medo real, mas a gente, a medicina, sabe muito bem como fazer isso, muito bem como, como fazer essa, essa transição. Certo. É, tem uma pergunta aqui, ai, tá subindo. Doutor, qual a relação da indicação de rilquinol e prednisolona para gestantes e tentantes que já tiveram perda gestacional e diagnosticadas com trombofilia, tenho visto uso em várias pacientes. É a Lutri é. Ludmila. Tá. Isso existia, tá, Ludmila? Isso existia no passado. No passado era usado corticoide também. Ela falou corticoide, né? Também, né? Cloroquina e corticoide, né? Não, não, não. Né? É, e tudo que a gente tem de estudo é que ele não muda o desfecho. O que, que é não mudar o desfecho? Usar corticóide ou não, não aumenta a chance de sucesso na gestação seguinte. né? Isso foi muito usado em síndrome lipídica porque a SAC é uma doença autoimune, né? é um alto anticorpo. Então existia é, a sensação, ou existia alguma lógica em se usar um imunomodulador, igual a corticoide e a cloroquina, para diminuir esse anticorpo e e melhorar o desfecho, mas é, isso é uma coisa que não ficou não. eu desconheço trabalhos bem feitos mostrando que, que essas duas drogas, elas trazem benefício a gestante com perda de repetição com SAF ou sem SAF? com SAF eu tenho certeza que não existe, mas sem SAF também não deve existir uhum. é, tem alguns termos que eu não conheço, eu não sei se a pessoa pode ter escrito errado, mas eu vou ler do jeito que tá aí. vai lá exame de antixa. É isso mesmo? Para ajuste de dose. Ah, tá. É o anti-10 ativado, anti-10A. Ah, tá, tá, sim. Anti-10, é... é. anti-XA, -anti é isso que tá? É, tá tudo junto, é isso mesmo. Hum. É. é Para dose de ENO... ENOxaparina, é, é. O, o anti-10 ativado, gente, é um exame. Né? ele é um exame que ele mede é, a nível, não é, bem, não é exatamente o nível, mas a ação da heparina, a né? ação da, do que a heparina de baixo peso faz no corpo da gente. Então, existem critérios definidos na literatura que vão falar pra gente que a dose profilática de neroxaparina, o anti-10A, tem que ficar entre tanto e tanto, dependendo, da, da, da, dependendo do horário que você cobre o exame. Né? E quando é dose terapêutica, tem que ficar dentro de tanto e tanto. E as gestantes é, foram um grupo, um grupo que foi estudado por que, que acontece com a gestante. A gestante ela ganha peso, então se você está usando uma droga que é miligrama por quilo, a gestante vai ganhando peso, você fica naquela. Eu vou aumentando a dose de acordo com o aumento do peso, isso é um ponto. O outro ponto é que a gestante tem um aumento do ritmo de filtração renal. Então ela aumenta um pouquinho a excreção da heparina. Então é, existe uma, também uma ideia de que à medida que você fosse, a gestação fosse andando, que você precisaria de ajustar a dose para cima. Então, tem três tipos de condutas quando a gente está fazendo a dose profilática, né? o 40mg dia. Uma delas é você manter 40 a gestação inteira, a outra é você aumentar um pouco a dose no terceiro, no segundo para o terceiro trimestre, né? então tem gente que passa isso para 60mg, a gente tem alguns estudos, e a outra é você dosar o antidesativado e ajustar a dose se esse anti ativado não estiver naquela faixinha que ele dele, deveria estar. O que, que a gente tem disso é que quando a gente compara né, o sucesso das três, das três possibilidades, né, das três condutas, não existe diferença de sucesso. Então, se você mantiver 40 a gestação inteira, a sua chance de sucesso é a mesma que se você ajustar a dose ou que se você aumentar a dose. Então, é, não está errado ajustar pelo anti-10 ativado, mas eu não faço isso porque eu não vejo benefício clínico para o paciente. Eu não ajusto a dose, a não ser que seja uma gestante muito grandona, tá? A gente aí talvez valha a pena usar 60mg a dia desde o início e não 40. Aí talvez valha a pena você fazer um anti-10 ativado para ver se está ficando na faixa. Mas 90% das gestantes é 40mg a vida inteira e vamos embora. Tá? E, e tudo bem. Ok. Tenho, uma abreviação, deve ser MTHFM, é isso? Isso, é uma abreviação, é. É metileno, tetraídeo, é folato redutase. Isso, você está conseguindo ler? Achou? Não, tá. não. Não, não achei não, está aqui tá lá, para cima ou para baixo? Para baixo, para baixo. Achei, achei, achei, achei. Tenho metileno, tetraídeo, folato redutase, PAI, 4G, 5G, mas eu tive um AVC e uma oclusão arterial ilíaca na perna direita. Estou gestante, plexante de 60 de 12 em 12. Essa é, se essas trombofilias são tão severas como como que causou isso? Não são tão severas. Elas não são tão severas, tá? Provavelmente é Natácia... É uso de dose terapêutico, parte teria que ser indução? Não, não, pode ser, pode ser. A gente a gente a gente tem sulfato de protamina, você converte a hora que você precisar. Mas essa pergunta da Natássia é importante, é, porque essas duas tromofilias, né, o metilento é tá traído folato e redutase, em heterozigose, ele está presente em 50% da população, e o PAI1, 4G, 5G, também está presente em 50% da população. É, é muito pouco provável que essas mutações é que tenham causado o AVC e a cruzão arterial de artéria líquida direita dela, Eu não acho que foram ela, não foi isso que causou, né. É importante a gente ter na cabeça, gente, que é, metade das pessoas que têm trombose a gente não sabe por quê. né o que o que tá o que que está contando para a gente tá contando que a gente tem um tanto de outras alterações da coagulação que estão relacionadas ao aumento de risco trombose que a gente não conhece tá a metilenta traídos e o pai um a gente tem uma série de estudos mostrando que eles não têm uma relação de causalidade importante com trombose venosa nem arterial é é, ela, essa paciente é uma paciente que ela tem que ser tratada sim, ela tem que ser tratada, ela tem que usar o 60 de 12 em 12, se ela pesa 60 quilos, e possivelmente eu usaria até a S para ela, usaria antiagregante também, porque o evento dela foi arterial e não venoso, mas eu não acredito que foram essas trombofilias a causa da, da doença arterial dela. Ela deve ter sim alguma coisa, alguma outra coisa que, que causou isso. Essas duas mutações, a gente sabe que elas não estão relacionadas com aumento de risco importante de doença arterial ou doença venosa. Tá? Mas independente da causa, o quadro clínico está me falando o que, que eu tenho que fazer. Eu tenho que usar anticoagulante sim, terapêutico, para ela e, tenho, e, e, e associaria antiagregante para ela. Eu usaria essa também, não deixaria só a hepanina não. É, Nanda, essa que você já leu não, né? Sobre a embolia pulmonar, sem causa definida, contraceptível, viagem longa... Você usou um termo de dose terapêutica e outro que não me recordo. Pode explicar a diferença dessas doses? Tá, vamos lá. A dose terapêutica é quando a gente está tratando, né? Então você teve uma embolia pulmonar, então aí você tem doses terapêuticas tanto da heparina quanto dos, dos anticoagulantes orais diretos, e você tem um nível que você tem que atingir do RNI quando você usa a varfarina. Então, a paciente teve uma embolia recente, eu preciso de tratar para fazer com que essa embolia não aumente ou que ela não recorra. A dose profilática ela tem o objetivo de proteger contra um segundo evento. Tá? Então, é, são quem vai tomar a dose profilática normalmente são as pessoas que já tiveram uma trombose, pararam com o anticoagulante e engravidaram. E aí, nessa gestação, a gente vai usar dose profilática e não dose terapêutica. Já as mulheres que tinham indicação de usar algum anticoagulante em dose terapêutica e engravidam, necessariamente eu preciso de usar a heparina em doses terapêuticas. Então, a diferença é um pouco por aí. Tinha outra pergunta dela também, não tinha? Não, não vi. Ah, deve, ah, deve ter mais para baixo, tem agora. Não, mas junto com essa não tinha não era só isso mesmo, de dose profilátero terapêutica? Então, ela, ela, ela completou embaixo, assim, ó, completando, fiz uso de... Tarelto, é isso? Por seis meses. É, xarelto é, é, é o, é o anticoagulante oral. E, e se, ela, se ela usou seis meses, parou, ela uhum. vai usar na gestação dose profilática, não vai ela... usar dose terapêutica. Tentante já tem um filho de parto normal. A mesma pessoa, Ananda. Como é que é, Ananda? Cortou, não entendi. É, a mesma pessoa dessas duas perguntas anteriores falou uma observação para o meu caso, sou tentante e já tenho um filho de parto normal. Mas ela teve uma segunda pergunta, eu tenho uma que eu não respondi ou não? Não, essa que você estava respondendo respondi. sobre. Respondi. Ah, ok. E é profilaxia, né? Isso, de profilaxia, né? Ok. É... Embaixo, Natás. Na... Natásia. Natácia está elogiando aí. Uau, muito bom. É... Eu tenho um forame oval, patente de 2,88 milímetros. É uma cia que não fechou ao nascer. Então, tem antídoto, e aí esse antídoto cessaria o sangramento? É. Ah, o forame oval patente, né, ele, ele pode estar presente até em 25% da população, é, 15% da população que não tem AVC isquêmico e 25% da população que tem AVC. Então, o forame patente grande e conchante, direita e esquerda importante, com micropólios presente, e a gente tem que tomar conta dele, sim. É. Como é que ela completa a pergunta? É se, se, se a gente tem antídoto, a é isso? É se ele cessaria o sangramento. Sim, se você estiver sangrando por causa da heparina, na hora que você converte o efeito dela, o sangramento vai parar. A gente consegue, mas na verdade a gente faz antes, né? A gente usa o um antídoto para que entre no momento do parto com a coagulação normal. Então, para que a gente não tenha o sangramento durante o parto. Mas se por acaso é, não der tempo, sei lá, por causa de quê, se um parto hiperurgente... É, a gente consegue, sim, parar o sangramento usando antídoto e usando hemoderivados e hemocomponentes, né? A gente pode transfundir plasma, que resolve, a gente pode usar concentrado de complexo crotromínico, que resolve. Então, a gente tem ferramentas para acabar com o efeito de qualquer anticoagulante, gente. Qualquer anticoagulante. Ok. Aqui, por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta. Tem alguma observação sobre, sobre alguma dessas perguntas anteriores que queira fazer? Deixa eu ver aqui. É, a Nanda tá falando assim, muito obrigada pelas respostas, mas preciso da definição de dose profilática. É, isso quer dizer injeção de clixane todo dia? 40 miligramas dia, isso. 40 miligramas por dia, isso aí, de 24 em 24 horas. Isso é a dose profilática. Tá, sobre o antídoto né, da pergunta anterior, a você está perguntando, mesmo em parto normal, usaria o antídoto? É, porque na verdade o que acontece é o seguinte, o grande problema da heparina não é o parto, é a pele dural, o arraque. Né? Imagina que você está anticoagulada ou com uma dose profilática e vai passar uma agulha é, que vai dentro da coluna ali, que é um espaço que não tem como expandir. Então, a gente não pode sangrar dentro da coluna, né? Se a gente sangrar dentro da coluna, a gente vai comprimir em nervo ali. Né? Então, é... isso é extremamente raro, mas a recomendação é que se... se você fizer uma dose profilática de heparina, você tem que esperar 12 horas para poder fazer a pele dural a hack. E se essa dose é uma dose terapêutica, você tem que esperar 24 horas para fazer a pele dural a hack. Então, se você tem um parto normal e vai fazer o bloqueio, é... e tem menos de 12 horas, você precisa de converter o efeito da heparina. tá? É... Então aqui da paciente ter que esperar o tempo. É, é, tem que esperar. Mas assim, o parto normal demora, né? O parto normal demora. A gente, maioria das vezes. Todos, né? Tem a dor, que pode vir com a analgesia natural aí, até esse momento certo, né? De tomar a farmacológica, né? Então a gente tem outros meios de aliviar a dor, caso essa mulher queira. E a Kézia voltou aqui, ó. Uhum. Queira uma, uma analgesia farmacológica. E, e tem a né, por causa do uso aí do, da medicação. É, é, o problema é a, é a anestesia. É. E aí, sua moça lá? Estou chegando, nasceu, nasceu muito bem. <risos> Ui, que coisa boa! <risos> eu, eu quero saber uma coisa, já perguntaram aqui de pai? Não. Já, já. Já, já perguntaram. O pai, o pai 1 um vai estar presente em, em 4G, 5G, gente, em 50% da população, né? É muita gente. É igual o lento é tá traído, né? é atraído tá vai estar presente em 50% da população, tá? Então, so, elas são, elas não são tromofilias importantes, elas são Eu fico brincando que o pai é uma mutação em busca de uma doença. Ele não sabe o que que ele causa ainda, <risos> né? E, e é verdade assim. É, não, a gente, a gente não tem nenhum nenhum guideline é, de nenhuma sociedade, pelo menos que eu conheço, que indica a gente fazer pesquisa de pai ou de metileno até traído falata redutase em trombose ou em complicação gestacional, né? Não, não existe correlação firmada disso. Daniel, não sei se você já falou isso aqui, mas em resumo é o seguinte, trombofilia hereditária é para nós obstetras, tá? Trombofilia hereditária, né? Quando pesquisar, então? Tá, é importante essa pergunta, quer dizer é assim. É, o que, que eu acho que, que a gente tem? Né? Qual que é, a minha, é, é claro que isso é, é um pouco de sensação minha, né? e a gente, a gente se eu me perguntar se eu tenho um estudo bem feito para falar isso que eu estou te falando, eu vou falar que não existe, mas o que, que acontece? Né? Toda pessoa que tem uma tromofilia hereditária, ela tem uma dificuldade maior de manejar qualquer desequilíbrio da coagulação que ela tenha, tá? Muito provavelmente, né, nas na, na, doenças vasculoplacentárias aí, a gente fala em crescimento então restrito, em pré-eclâmpsia, eclâmpsia, descolamento prematuro. A gente tem um defeito que deve começar lá no inicinho, né, quando você tá tendo invasão trofoblástica e quando você tem lá é, um ambiente de fluxo, de pressão muito alto para depois você ter um ambiente de pressão muito baixa, para você conseguir fazer essas trocas, enfim. É... Existe uma existe a resposta inflamatória, existe a inflamação, existe a ativação da coagulação. Então, provavelmente quem tem alguma trombofilia congênita ele maneja pior essa coisa fisiológica que acontece. Então, quando você tem uma mulher que teria um crescimento intrauterino restrito, porque ela teria, porque essa placentação aconteceu de uma forma errada ou porque sei lá o que que aconteceu, né? a gente não sabe as causas disso ainda todas, né? Com certeza, se ela tem a trombofilia, aquilo vai acontecer de uma forma mais grave e mais precoce. Então, a hora que, que eu vejo que a trombofilia congênita, ela cai, cai bem, e que a heparina cai bem, é se você tem um, um menino que tem um ciur de menor que 3%, você tem uma gestação que termina com 27 semanas por uma adaptação materno-fetal, o Doppler alterado desde o início, sabe, assim, você, com 22 semanas o Doppler não melhora, 28 semanas o Doppler não melhora, e aí ela, você tem lá claramente um sinal de uma adaptação materno-fetal essa hora a heparina faz diferença na próxima gestação, né? E é interessante porque a gente tem estudo mostrando é, que se você pega um paciente desse que teve um quadro de uma adaptação extremo, né? Um CIU menor que 3 e que não tem trombofilia nenhuma conhecida, se você usar a heparina na próxima gestação, ele vai ir melhor. Tá? E isso, isso é muito explicado pelo, por, por quê? A gente não conhece todas as trombofilias. Eu tenho... Vou, vou inverter o, o exemplo... Eu tenho é, pacientes no consultório onde a mãe trombosou, a tia trombosou, a filha trombosou, o irmão da, da menina mais nova trombosou. Todo mundo teve trombose. Sei lá, 5, 6 casos de trombose na família. Você estuda tudo gente e não acha nada. Claro que existe. Hum. A gente só não conhece. Né? Então, eu tenho usado heparina para pacientes quando a gente tem um quadro clássico de uma adaptação materno fetal, independente de ter trombofilia. Tá? Então, você pega um ciúre extremo, Vai usar a na próxima gestação. Provavelmente isso vai fazer diferença para o desfecho dela. Tá? Obviamente isso tem que ser uma conversa transparente, aberta, falando da limitação que a gente tem na medicina, falando da limitação que a gente tem do conhecimento. Mas eu uso nessas gestantes com, com o coração tranquilo. O grande problema disso daí, Daniel, é a extrapolação que a gente vê também de colegas. É. De chegar e falar assim, pois é, mas você já teve três abortos. Não tem estudos, né? Não, não tem, não, é. teus exames são normais, então três abortos, vou te dar heparina. Não, três não. Abortos. não vai responder. Não, não. Né? dois Porque abortos. É, né? é. É. Dois então. ovos anembrionados, duas gestações anembrionadas. É. É. Porque tem, a gente sabe que tá acontecendo é. isso, né? É. O abortamento de primeiro trimestre, quer dizer, é, é, é só SAF, gente. Tem que ser só SAF é. que vai fazer diferença. É. Só. É SAF. Se você tiver SAF, você vai usar a heparina, vai ter resposta. O resto, não. Né? Eu, eu, eu, eu, eu falo é, o crescimento do interno restrito, para mim, é uma situação que faz diferença. E quando você tem né, a, a, uma help precoce, uma doença pertencível pre, é, precoce, sabe? 27 semanas, 28 semanas, sabe? Essas mulheres, elas, elas têm, elas têm alguma, alguma dificuldade de manejar a hemostasia e e muito provavelmente elas vão se beneficiar de, uma, de, de, de heparina na próxima gestação. O mas que... aí você pensa assim, a gente, por exemplo, a gente deveria, então, pesquisar a, trombofili, a trombofilia congênita, ou a gente já entraria com a heparina? Por que, que eu pesquiso? Tá? Porque, primeiro, porque eu acho que isso é uma ignorância da medicina. Isso é, a, gente, a gente tem pouca informação sobre isso. Mas se você falar para mim, olha, vamos, imaginar, vamos pensar que chegou para você uma gestante que teve um ciur. Gravíssimo numa gestação anterior e que não dá tempo de você fazer nada. Eu dou heparina para ela, sem fazer nenhum exame para ela, sem nem fazer nenhum exame dela. Por que, que eu faço o exame? Porque se a gente acha uma tromofilia congênita, isso vai reforçar a sua hipótese de usar heparina, isso vai te ajudar a, a ter mais base para conseguir indicar aquela heparina de uma forma segura, né? Porque querendo ou não, você está dando uma droga que é um anticoagulante, que apesar de muito seguro, traz algum risco, né? Mas eu acho que isso tem que ser feito primeiro. Quer dizer, é, precisa de experiência para fazer isso, isso é um ponto. Precisa de ter muita segurança que não existe nenhuma outra causa para aquilo que você está vendo. Né? Esse é outro ponto. E tem que ser eventos extremos, né? tem que ser eventos realmente graves. Não, não dá para usar epanina hepanina numa, numa gestante que aumentou a pressão com 36 semanas e fez uma proteinúriazinha. não é isso. Né? São, são realmente os quadros extremos né? e que a gente vê, com pouca frequência, mas a gente vê, né, uhum. é, nessas mulheres, é, eu, é, isso é opinião minha, tá, isso é, é a uhum. gente tem muito pouca coisa na literatura, mas nessas mulheres eu uso, eu, eu tendo a usar heparina, falando exatamente o que eu tô falando para vocês aqui, falando das limitações falando da dificuldade, falando o que quer tomar heparina, falando quais são as complicações da heparina, é uma, é uma decisão compartilhada, completamente compartilhada com a paciente, mas em casos graves, casos realmente de de uma adaptação materno-fetal importante não é não é a ah, o senhor de 12, 15% 10% não é menininho que foi 3. realmente muito sofrido né você chegou a falar aí dos riscos da heparina não acho que é uma boa né assim a, a heparina é, a, a, a, a complicação mais temida que a gente tem para heparina em qualquer situação é a plaquetopenia induzida pela heparina, né, a HIT, né, que a gente chama, e que causa trombose. Né? É, é, é louco isso, né? Você dá heparina e a pessoa trombosa. É, isso é muito raro, é, isso é comum em, em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Comum também não. Mas isso é mais frequente em pacientes em cirurgia cardíaca e em gestante a gente praticamente não vê isso. Né? Então a, a, a, a complicação mais temida é raríssima. O que, que é frequente? Né? É, a gente vai ter hematoma na barriga, ok, dá para dá levar numa boa. Algumas gestantes vão ter resposta inflamatória no local ali próximo à aplicação, como se fosse uma alergia. Eu já cheguei a ter que trocar de tipo de heparina de baixo peso em algumas grávidas, de tão vermelho, endurado e doído que isso ficava. E a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, mas que era frequente com a heparina não fracionada, mas que com a heparina de baixo peso diminuiu muito, que é a osteopenia causada pela heparina. Né? A gente vai ter uma retirada do cálcio do osso pela heparina, então eu, habitualmente eu reponho cálcio a gestação inteira, eu entro com algum polivitamínico desse digestante que tenha cálcio ou mesmo um carbonato de cálcio né, é, carbonato de cálcio não é um trem muito bom de tomar, né, mas a maioria das gestantes ficam bem adaptadas e porque a gente tinha descrito na literatura fratura patológica, desabamento de vértebra, né, mas com a heparina não fracionada, né, com, com a nossa heparina velha lá, né, a a, a heparina de baixo peso isso é muito menos frequente, é, então. Mas é isso. Fora isso a gente não vai ver mais nada, né? Outra coisa que eu já já ouvi dizer, né? Já chegou até mim de gestantes usando heparina. Eu sou eu sou boa de suspender, viu? Eu sou uma boa tô... suspensora. <risos> é. Ótimo. Quanto mais velha eu vou ficando, mais eu vou ficando tranquila. Vai suspender porque... a eu tô perdendo cada vez menos, viu? Antigamente eu perdia mais, agora eu falo uma leveza tão grande, assim, que elas, vão, elas não vão saindo mais, não. <risos> Mas, recentemente, teve uma que eu fiquei, assim, impressionada, assim. Ela me falou que, que tinha um, um, um exame que fazia, que, que dosava a heparina, ela... ela ela tinha tido uma pré-eclâmpsia na primeira gravidez e agora ela engravidou de novo e veio encostar comigo. E ela já queria fazer a pesquisa, já veio com a lista de perguntas, já queria fazer a pesquisa de trombofilia. A pré-eclâmpsia foi tardia, tá? O neném nasceu e tudo. E Fui tal. pra casa com ela, nem ficou no seu bem, Não, não, já Mas aí já queria fazer a pesquisa e já me veio falando o seguinte, que a amiga dela, que usou a heparina na gravidez, tinha feito um exame para dosar a heparina, porque aí se, a, a, tá usando, tá, se você tá usando 40 de flexane e aí tá baixo, você até aumenta. É, tem, é o é um antidesativado, né, Késar? Tem gente que faz isso, sim, mas é, isso, isso não faz muito sentido. É, é, teve uma pergunta dessa aí na... A gente, o que a gente faz, a gente tem essas três condutas de ajustar pelo anti-10 ativado, de ajustar pelo peso ou de manter 40 a gestação inteira. Uhum. E o que a gente sabe é que essas três condutas não melhoram ou pioram o desfecho. Então, na verdade, eu não doso anti-10 de ninguém, a não ser que seja uma gestante muito grande, tá? Se é uma gestante muito grande, é, algumas vezes eu fico inseguro e doso anti-10 para ver se ele tá lá na faixinha que tem que ficar, Tá? Mas isso é a raridade, né, no, no dia a dia não tem menor necessidade e não vai mudar, não vai mudar a chance de sucesso das pessoas. Tem, tem uma pergunta aqui, é, que eu acho que a Carla falou que você não respondeu ainda. Então, perguntando aqui, é, não tem a ver com, com trombofilia, tá, é, mas pode até ter a ver a resposta. Estão falando aqui sobre perda gestacional, Após a vacina de COVID, ah, falou um pouquinho. Só não foi sobre mas eu. por causa isso, isso que de quero. trombose no leito placentário. É. Quer dizer, eu, eu assim, é claro que a gente não tem dado ainda sobre isso, mas eu realmente não acredito nisso, tá? A ah, por que que a gente tem trombose? Porque a gente inflama? Né? Por que que COVID grave dá trombose? Porque a gente tem uma resposta inflamatória muito grande. Por que gestação da trombose? Porque aumenta o fator 8, diminui proteína C, diminui proteína S, a gente tem um desequilíbrio da coagulação. Não faz muito sentido uma vacina de RNA de vírus, vírus inativo, fragmento de vírus, adenovírus com RNA lá dentro, qualquer que seja, que ela seja capaz de causar uma inflamação, uma resposta inflamatória grande o suficiente para fazer com que a gente trombose. Né? A gente sabe que qualquer doença infecciosa, gripe aumenta a incidência de trombose, pneumonia, infecção urinária... Mas esse aumento é tão pequeno que não justifica a gente fazer nenhum tipo de profilaxia, que não justifica a gente mudar a vida em nada, né? Então, é, eu não consigo, pensando na fisiopatologia, acreditar que vacina aumenta a incidência de trombose. Não faz sentido. É o que sim. eu acho que acontece é que a gente está vacinando milhares de pessoas e, e que a gente tem... Trom trombose é frequente. Uma, cada, uma, uma pessoa, né? A gente vai ter um evento de trombose em cada 10 mil pessoas acompanhadas durante um ano. É muita gente. Então a gente vai ter vacina e trombose e não necessariamente a gente tem relação de causa e efeito ali. Né? Então eu realmente não não acredito, mas é a gente a gente precisa de mais dados com, com ciência bem feita para a gente realmente bater isso né bater isso firme né. A gente não tem nem pelo menos eu desconheço estudos bem feitos é, mostrando essa ausência de correlação. Mas a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter isso já já Vai ter uhum. isso publicado. O uhum. é que a gente pode falar? Em relação à analgesia de parto, tem uma pergunta que as pessoas fazem muito, não sei se alguém já perguntou aqui, Daniel. É, é o tempo após a aplicação do Clexane, né, assim, a gente, 99% das mulheres vão estar usando 40, né, de enoxa. É, e a gente sabe do tempo padrão por causa do risco de hematoma no local de punção. Queria que você explicasse um pouquinho para as mulheres. É um grande medo que as mulheres têm. É... E que, como é que a gente pode tatear isso? Como é que é, é feito se quiser analgesia no parto? É isso, Eu falei um pouquinho já, mas acho que isso é legal, sim. Isso é super importante. São 12 horas para a dose profilática né? e 24 horas para a dose terapêutica. E é o problema é isso mesmo, é a pele dural ou a raque. É, isso aqui é a zebra, né? É passar a agulha lá. É, duas coisas importantes, explica, quer dizer. Explica para as mulheres, você o que, que é profilática, terapeuta? Uhum. Já, tá. é terapeuta? Já. O que que é interessante, se a gente for pegar o estudo que falou que a gente precisava de esperar 12 horas para não causar hematoma é, dentro da coluna lá, né, dural, ou na RAC, a maioria dos pacientes eram pacientes idosos, usando antiagregante e que tiveram uma função difícil. Então, a o estudo que definiu que tinha que esperar 12 horas, a população do estudo era uma população que tinha muito mais chance de sangrar do que uma grada saudável que vai fazer uma punção eletiva, sentadinha para o anestesista ali. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, independente disso, a gente tem que respeitar as 12 horas. É, é o que tem na literatura. Então, não dá para a gente ser mais atrevido que isso. Então, são 12 para profilática, 24 para terapêutica. E se tiver menos tempo, gente, sulfato de protamina. Vamos converter o efeito da heparina a gente converte isso aí com 15 minutinhos e manda abraço. Né? É raríssimo precisar disso, tá, Kézia? É raríssimo. Assim, eu tenho nem sei quantas grávidas já que, que eu acompanhei e eu conto nos dedos as que precisaram de tomar sucesso de protamina. Né? Mas a é gente faria a protamina só depois que ela sangrou? Não, faz antes de fazer a heparina antes de fazer a punção. É porque, na verdade, é o seguinte vou te falar o que a gente tem feito na prática, assim, quando acontece com a gente. Como a maioria das mulheres entra em trabalho de parto de noite, de madrugada, né, que é o horário que você libera mais ocitocina, a gente pede para no final da gravidez elas usarem a parina de manhã. Perfeito. Porque, porque aí, por exemplo, se ela tomou de manhã, quando der de madrugada na trabalho de parto, já deu as 12 horas. E aí se ela tomar na de... Só que de vez em quando acontece, a gente teve recentemente uma que foi o caso que a gente ficou até chateado, que era até uma médica, e aí ela, ela tomou de manhã, a injeção não estava sentindo nada, tomou a parina de manhã, e ela realmente, ela tinha, ela usava a porque ela teve uma trombose venosa profunda na perna, eu não sei se ela até tinha trombofilia, eu nem sei se ela tinha, mas ela usou na gravidez porque ela teve uma TVP andando de avião, numa viagem aérea, ela teve uma trombose. Então ela usou na gravidez, tinha indicação mesmo de usar, né? Hum. E aí tá e aí ela entrou no trabalho de parto de dia, de, começou a te contrair de manhã E aí quando foi no meio da tarde E vai cortar, gente A gente vai ter que desligar Senão o Instagram vai desligar a vai gente cortar. Ainda tem um minuto e meio Um vai minuto ser. Mas não ter que desligar Depois eu conto essa história <risos> Daniel, eu queria agradecer muito você aqui foi Na minha... hora que você quiser, Kess Prazer essa é, é meu, desculpa menina Desculpas por eu ter tido que sair Mas a minha... Criança... Não é não, é Causa nobre. É. Agradeço a Carla aqui. Imagina, é só elogios aqui da live, ó. Pessoal, ótimo, vocês são demais. Essa live caiu do céu. Só soube que eu deveria usar anticoagulante ontem, fiquei surpresa. É, e outros ginecologistas não terem me alertado antes, a Natácia também está elogiando, nossa, muito bom essa live, sério. Obrigada aqui por vocês terem participado conosco, feitas perguntas aí, ainda que eu não, não, não sei muitos termos usados, mas acho que deu para entender direitinho, foi muito claro, doutor Daniel, muito claro nas palavras, na explicação, foi muito bom mesmo. Que bom. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui embaixo, tá? Que a gente pode mandar para o Daniel. Ele responde aqui para gente. Com Espero bem, a gente é. poder fazer mais uma outra live dessa, viu, Daniel? Só falar. Fui falando, a gente já, já aparece aí. para você. Um beijo. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.